Opa, então, você aí gosta de cachorros? Sim ou não? E você usa o Discord? Bem, os amantes de class, com certeza pelo menos uma vez já procuraram um bot de cachorro no Discord. E não encontraram grande coisa. Então eu tô aqui pra satisfazer o desejo de quem procura por um bot que te faça ter um cachorrinho no Discord. Porque eu vou basicamente criar um. Se você estiver interessado, não sai desse vídeo aqui. Bora lá? Bom, eu já tenho um vídeo criando um cachorro no Discord. Porém, aquele bot era privado. Então só eu tinha acesso a ele. mas ninguém. Só que como eu sou generosa e quero realmente que as pessoas possam usar. Eu decidi criar uma função pública de cachorro no Discord. A primeira coisa que nós precisamos é de um client. E no caso, como eu decidi que não ia ter muito trabalho. E implantaria a função de cachorro em um bot já existente. Eu usei o meu próprio Bot. A segunda coisa foi criar um canal no meu servidor. Só para os comandos do cachorro. Porque o GeoAzbot é um bot que foi criado para funcionar só somente no meu servidor, e o cachorro seria criado para funcionar somente naquele chat que eu irei criar. Tendo o bot selecionado e o chat criado, eu precisei criar um webhook, porque vamos combinar que seria super estranho um bot aparentemente humano agindo como um cachorro, pedindo ração, carinho e deixando executar truques. Eu criei um webhook para o cachorro, com o nome do cachorro que é Beatrix, e uma foto da minha cachorrinha Bia na frente e uma bandeira do Flamengo. Bia essa que foi a mesma atriz que fez as gifs do cachorro nos vídeos atualizados. Com isso, era só programar agora. Bom, assim como no vídeo do restaurante, no vídeo anterior criando um cachorro, eu decidi utilizar um esquema diferente do que vocês estavam acostumados. Um esquema baseado em botões. E esse esquema não funciona como um comando normal, porque uma função que ele precisa para ser executado está declarada justo no arquivo principal, que faz o bot chegar e funcionar o chamado index JavaScript. Lá... Então eu decorei o webhook do cachorro utilizando a ideia e o token do webhook dele, e bem separadinho das outras coisas, criei a parte do cachorro. Bom, a primeira coisa que eu precisava fazer era criar os botões, que eram quatro: um botão para sabermos como o cachorro se sente, um botão para o cachorro executar truques, um botão para o cachorro dormir e um botão para ele se alimentar. Feito isso, eu iria criar vários comandos embutidos que iriam fazer o bot funcionar. Quando quando a pessoa digitasse G, o meu bot ia fazer o Abhook enviar uma gif do cachorro se apresentando e uma mensagem perguntando o que ele queria fazer com o cachorro. E dentro da mensagem perguntando quais interações eu queria fazer com ele, eu coloquei para enviar os quatro botões. Depois, eu coloquei que um aconteceria caso cada botão fosse executado como consequência para cada comando do cachorro. Para comer, no entanto, eu decidi adicionar uma condição. Onde o pote do cachorro deveria estar cheio para que ele comesse. Coisa que devemos levar em conta na vida real também. Para isso, o cachorro ia pedir para eu encher o potinho dele com ração. E como uma função que eu chamei de coletor de mensagem. Ele iria detectar se a mensagem que eu enviei após isso é um potinho de ração. E se fosse, ele iria enviar uma gif comendo como se o potinho estivesse realmente cheio agora. Feito tudo... O bote ficou assim. Então eu espero que tenham gostado. Se quiserem brincar com o cachorro, é só entrar no meu servidor no Discord que tá aí na descrição e executar os comandos certinhos no canal do cachorrinho. Se gostaram, deixem seu like aí, se inscrevam no canal e compartilhem o vídeo com seus amigos. Então é isso, abraços!